Viva amigas! Primeira coisa para fazer o remate. Desfazer esta laçada. Vamos puxar isto tudo fora. Aqui está. Pronto. Esta tiramos fora. Agora temos aqui um detalhe muito importante. Esta tem que passar para este lado. Portanto, amarela. E agora aqui. Temos que furar com uma outra agulha mais fina. E esta tem que vir aqui. Tem que fazer aqui para fazer esta parte. Esta parte redonda aqui de baixo, depois puxamos aqui para trás e ela fica invisível. Esta que está aqui, temos que passar aqui para fazer o remate invisível. Reparem, passamos por baixo desta e passamos por baixo desta também. E agora é só puxar aqui e puxar aqui. E está feito o remate invisível. Agora na parte de trás é só passar como eu disse